Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games E hoje eu trago um vídeo rápido aí com uma boa notícia A Sony anunciou hoje no seu blog a mudança de preço sugerido do Playstation 5 É isso aí, galera. Vocês já conseguem ver aqui né, o que, que eles colocaram Quais foram os preços sugeridos que eles colocaram aqui E vamos ver as informações que eles postaram no blog Novos preços sugeridos são o resultado da nova redução de IPI para o mercado de games, segundo Miguel Cunha, General Manager da PlayStation Brasil. Olá, comunidade PlayStation Brasil. Como resultado da nova redução de IPI para o mercado de games, refletiremos essa mudança nos preços sugeridos da família PlayStation 5. São eles. Antes de falar quais são, Player, eu, de fato, acreditei que a Sony não diminuiria o valor no Brasil, viu? Porque demoraram muito para se pronunciar. A Microsoft se pronunciou praticamente um dia depois. Aqui, o, o, quais são eles, né? É, os novos consoles PlayStation 5, as suas duas versões com leitor Blu-ray, Ultra HD e edição digital, controle sem fio DualSense e a nova câmera HD. A redução de preço sugerido entra em vigor imediatamente e também abrangerá aqueles que já compraram na pré-venda. Nossa senhora, eu comprei já o meu na pré-venda e eu fiquei preocupado quando vi essa notícia né, antes de investigar aqui caso você tenha comprado na pré-venda não se preocupe o varejista enviará informações diretamente nos próximos dias então o varejista que vai ter que se virar aí para reembolsar ou dar crédito ou fazer sei lá o que for para é, devolver esse dinheiro aí para quem comprou tá abaixo os novos preços que se refletem de imediato PlayStation 5 digital Edition de vou, vou arredondar aqui tá player de 4.500 para 4200 uma, uma queda aí de 300 reais, tá uh, Playstation 5 com leitor Blu-ray Ultra HD de 4000 aliás de 5000 para 4700 controle sem fio DualSense de 500 reais para 470 e a câmera HD de 450 para 419 Assim, obviamente, a, a, as diferenças maiores aqui, tanto no, nas duas versões foram aqui de 300 reais, e aqui nessa versão foi praticamente 70 reais, né? 70 reais aqui, e aqui teve uma queda ali de 20, de 20 reais praticamente, né? De 30 reais praticamente, aliás. Uh, então, player, é, o Xbox ele, ele re conseguiu reduzir um pouco mais uh, os preços, olhando aqui, ó, é, comparando né, com o Series X, que é que é o que dá para comparar, banana com banana, ele diminuiu praticamente... Praticamente não, ele diminuiu 400 reais do, do valor inicial que foi anunciado. E do Xbox Series S, eles diminuíram ali 200 reais do valor anuncia, anunciado inicialmente, né? Antes da redução do IPI. Então, eu acho que são boas notícias, sim. O console ainda é caro, né? Infelizmente, mas é a realidade que a gente vive hoje. E... Fiquem ligados aí, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, sempre estou trazendo novidades aí, é, assim, que eu, assim que eu receber o Playstation 5, eu serei, sei lá, eu vou trazer bastante novidades aqui, comparativos dos consoles, dos jogos, enfim, tudo que a gente puder fazer, a gente vai trazer aqui para matar a curiosidade de todos vocês aí, beleza? Player, mais uma vez, obrigado, obrigado pela companhia, fiquem com Deus, valeu e fui!